Gente querida do canal do Cícero e da Madalena Nós estamos indo agora num bairro que eu já coloquei alguns vídeos no canal. Um bairro fora da cidade de onde eu moro, que é um lugar muito agradável para sair, dar uma passeada no final de semana, chamado Bairro do Tatu. E eu vou lá porque uma inscrita do canal me pediu uma gentileza. Ela disse para mim que quando ela era jovem, eles moraram lá, né? E o pai dela trabalhava na antiga estrada de ferro, quer dizer, antiga. A estrada de ferro ainda funciona, mas o pai dela era funcionário desse lugar. E que o pai dela ficava no lugarzinho para não deixar as pessoas atravessar quando o trem vinha vindo. Então eu ficava numa cancela. Se eu pudesse fazer esse favor para ela, que ela ia ficar muito grata, porque hoje ela mora em São Paulo e tem muita saudade daquele tempo e ela não sabe como que está o lugar. Ah, então eu vou tentar fazer um voo para é, mostrar para ela como que está o bairro do Tatu hoje. E o lugar onde ela falou é mais ou menos na travessia da linha, não tem o que errar. Então eu e a Madalena estamos dando uma chegadinha lá, tá bom? Vamos passar uns minutos lá, fazer essa gentileza para ela e também passear um pouco. que o horto tá aberto ficou bom né Sim. aqui em Limeira graças a Deus o horto florestal voltou a abrir gente eu nem coloquei ainda mas vou colocar uma gravação da comemoração do aniversário da Madalena que nós fizemos lá foi muito bom aquele dia viu aliás domingo passado Esse caminhozinho que eu tô fazendo aqui era uma mãozinha que ia, outra que vinha. E o prefeito da cidade fez essa avenida muito boa. Hoje as pessoas saem da cidade de bicicleta, vão para lá. Se não, não vai para lá, mais pedala para treinar o corpo. Ficou muito bom. Muito caprichado o, o serviço que foi feito aqui. A direita de, de vocês agora é um viveiro. Aqui sai muita planta, muitas árvores, madeira de lei, de graça. Mas cada um tem direito a cinco mudas, é isso, bem? É Dez mudas, ó. Que belezinha, pra quem tá fazendo a chacrinha. E a esquerda aqui é o horto. Tá cheio de gente já, ó. É, hoje tem mais gente do que. É, hoje muito, tem né? muito mais gente, né? Sim, mais gente. do lugar, porque no sábado e domingo passado tinha corrido, então tinha muito mais gente é. É, por conta disso, mas depois foi todo mundo embora, que estava correndo, ficou só as pessoas assim, sofrendo do lugar, aí tinha menos, menos pessoas. Revitalizaram lá dentro também, fizeram os lugares melhores para receber o público, e aqui na cidade de Limeira eu nunca vim, mas existe um encontro de motos que dizem ser um dos melhores do país, são acho que uma semana de, de gente se encontrando, trocando informação, feira, venda de produtos relativo a, ao evento, para quem gosta é um prato cheio. Eu tô observando que esse ano é capaz de ter Porque então, Esse ano? É, capaz de ter Final Ainda? do ano, acho que Exato. é o final do acho que eu, Ah não, talvez não, talvez não Eu acho que era outubro, né? Ah, não sei eu, é também, eu também não sei, eu acho que era outubro então, novembro, que já, novembro já tá terminando então Só se for ano que vem então É, porque também nem, nem daria pra abrir mais Não dá tempo de fazer as propagandas e tudo mais, né? É, acho que pra esse ano também. Eu tô ah. passando aqui do lado, gente Tem um, um presídio fica as pessoas que estão condenadas, mas que estão quase para sair, sabe? E eu venho aqui e pego cinco presidiários para eles trabalhar lá na Câmara Municipal, cuidando do jardim, cuidando da parte de limpeza. E fiz muita, muitas amizades com muitos deles, aconselhei bastante eles porque assim, quando eles saírem daqui, eles precisam ter uma nova oportunidade, né? O que eles mais reclamam para mim, não só para mim, mas para os outros também É a falta do amor que eles têm quando saem Eles são muito marcados E muitos deles saem Posso dizer assim, 90% saem para não mais voltar Mas 10% saem e infelizmente volta. É, é duro falar vezes, isso, mas volta. Às vezes não encontro o apoio desejado, né? É, também não ou, a, Às vezes não tem apoio nem na família bem. cai na fraqueza de, de fazer o erro de novo É às vezes, não, às vezes não tem apoio nem da família, sabia? É. A gente em desespero. Teve um mesmo que ele saiu, pessoal. Deu um bom testemunho no serviço, trabalhou direitinho, cumpriu a pena certinho. Ele saiu, voltou para a cidade natal, encontrou com os ex-amigos. Com um mês estava de volta na preso. Aí piorou, né? A situação dele piorou muito, porque daí. Foi terrível Eu só fiquei sabendo, eu não vi Olha quanta Kombi ali, Bé Nós já vimos aquele dia, né? Sim Olha só quanta Kombi Uma, duas, três, quatro A deve se manchar para fazer Dessas aí, fazer uma, né? Lá é que cidade? Sim. Americana Dissidinho aqui que eu tô fazendo, infelizmente muita gente morreu aqui, pessoal. Saía das festas ali embriagado e aqui não tinha iluminação, não tinha nada. Hoje tá tudo iluminado, marcado direitinho, o asfalto feito novo. Aí o pessoal saía, que tem uma curva muito perigosa, que agora melhorou mais. Aí acabava se perdendo aqui, ó, perdia a vida. Hoje não, hoje tá bem ajeitadinho, ó. Bom, nós estamos agora na vila chamada bairro do tatu, vila, vila não, bairro, né, então Vai aqui nós temos a igreja cristã do Brasil, à direita, agora eu vou entrar nessa ruinha aqui, para me gravar que ela pediu, como tá a cidadezinha aqui, ó estou entrando nesse bairrozinho, nesse, nessa ruazinha aqui, não conheço as pessoas lá, né? a não ser o Seu Sebastião, mas a família dele, mas eu gostaria de um dia poder conhecer essa família. Tem um pesqueiro pra cima? Ah, é. Pra cima tem um pesqueiro. Talvez hoje esteja até funcionando. A minha esquerda tem uma católica romana. Aqui, né? É. A entrada é por lá ou é por, por lá? Por lá. Eu fiquei sabendo que aqui ah, tinha um é. dos melhores açougues da região. Não sei se ainda tem esse açougue. Nós viemos aqui nessa casinha aí, eu e as minhas. É. é. Eu vou pra direita agora, gente? Pra mim registrar. Um pedacinho aqui. Já conheço esse pedaço mais a Madalena? Tem um café chamado Café com Prosa. Tem um galo aqui bem sossegado na minha frente. Olha aí, tem um cafezinho ali. na Aqui um lugarzinho certo serve café. O pessoal passeando. Um tratamento de água à direita. Aí, aí para a esquerda vai perguntar o de Santo Antônio... Lajeado para a direita um tal de Monte Verde, Arias e Balsa Balsa é um lugar que tem aqui na cidade Hoje, acho que nem usa mais Antigamente se falava Estrada da Balsa Que saía daqui para ir para Americana, Santa Bárbara Santa Bárbara, me parece Aí passava nesse lugar chamado Estrada da Balsa E esse projeto Valenciana é... via o quê? Eu vim aí uma vez trazer documento Eu não vou sair na estrada de terra lá não, viu pessoal? Porque eu só quero mostrar mais o bairro que ela pediu, tá? Ali tem um projeto que a Madalena tá falando É um projeto de recuperação de pessoas que usam droga, tá? Já vim aí trazer documento Vou dar ré aqui agora O lugarzinho aqui é bem limpinho, né, velho? Bonitinho, né? É E aqui é tudo família, gente Tudo família Não foi pra lá que nós fomos? Que fica as meninas pro riozinho Que tem um riozinho, acho que foi pra lá né? Ali pra baixo, eu vou descendo agora Vou subir aqui Madalena, que eu vou passar ali, ó. Vou sair numa ruinha aqui. Ali embaixo tem um riozinho. Que uma vez nós vem brincar aí com as crianças. Aí descendo à direita aqui, ó. Lá embaixo tem uma matinha. Tem um riozinho. Aí. Boa tarde. Aí nessa matinha aqui, ó. Corre um riozinho aí por dentro, ó. Olha é que sossego, ó. Sim. É bem tranquilo, lugarzinho aqui ó, à esquerda, né? Aqui tinha um, um cipó que eles pulavam, né? Bem, lembra? Acho que nem pula mais, né? saltava. Ah, não, não a, corda, a corda tá lá ainda. Acorda, acorda, é, só a corda, né? Agora eu vou. Aí, de... Ah, o balancinho tá, tá ali ainda. Agora eu vou passar aqui onde eu já passei quando eu tava vindo. Vou voltar que nós vamos lá na antiga estaçãozinha. É, café. Com bolo. Olha que bonitinho o lugar, velho. Aqui tem uma fazendinha, tem várias criações aqui, vaca, galinha, peru. Aqui agora onde eu vou entrar cabrita. é onde tem. É um patinho ali. Um é, patinho. Onde, é que bonitinho, Criação. né? é onde tem a antiga a antiga estação de trem do bairro. Hoje com certeza não se para mais trem, mas já parou muito trem por aqui. Olha o frango, galão bonito. Cachorrada. É. Tudo casinha antiga, né? Ali era o que Caixa d'água é. é. Pensei que aqui alguém lá em cima Com uma atalaia Não, ali é um Vou dar uma paradinha aqui agora E vou sair daqui pra me mostrar Uma Pare. coisa Pare, olha, escute Talvez venha algum trem, né? Enquanto você filmou é, pode ser. Pessoal é o seguinte, eu vou mostrar ali onde eu creio que o papai daquela inscrita trabalhava, mas eu quero mostrar isso aqui. Tá vendo? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó. Tudo isso aqui. Olha, sinceramente, deve ter uns 30 metros mais ou menos, uma cerca viva de hora pro nobis. Olha só. E ela tem espinho, né? É excelente a cerca viva, né? É, é verdade. Olha que coisa mais linda, ó. Fechou até um portãozinho Olha como que o bairro ainda permanece um bairro bem tranquilo ó. Nós temos aqui esse galo Solto tranquilamente ali Uma franguinha ou um frango, não sei Lá atrás mais outro galo não. É um frangão, é verdade É um é, é. É, um frang... não, é, um frango, está indo para galo Depois tem uma galinha com pintainho lá na frente Então eu vou voltar aqui e mostrar Olha que coisa mais linda que cerca-viva mais linda de hora pro Nobis, ó. Vou até pegar aqui já uma para mim comer. E, e sabendo que comer... Acho que cinco folhas dessa aqui, ó. equivalem um bife. É isso, Madalena? Tem que pegar mais um alto aqui. Acho que eu não sei quantas folhas. É. Hum, hum, hum. Só sei que, que choveu esse dia tá limpinho, viu? Que delícia. Pega para mim mais, bem. Corta com a unha, bem no, na ponta do talinho. Peguei as mais... Mais terra. Eu como sempre cinco, assim, quando tem oportunidade. Hum. Comendo de novo. Comendo aqui, ó. Comendo carne. E no preço que a carne tá, né? Proteína. Tá vendo? Hum. Ele é um... Um pé de hora para nobre muito bonito. Aí eu já sei que eu, eu sei que ela fura e furou mesmo. Peguei meio desatento uma sogueira que não gostou muito que eu mexendo nele. Né? Bom, eu vou agora gravar aqui. Nós estamos numa passagem de nível. E é a única passagem de nível Que nós temos aqui no bairro do Tatu Então provavelmente Se aqui tivesse alguma casa Fora essa que eu não sei Ó Tem essa casa aqui É uma casa antiga Não sei nem falar nada pelo próprio desenho da casa Certo? Só se Eles moravam aqui Ainda permanece aqui ó Aqui beleza aqui que é a arquitetura da casa muito bonito então o que acontece, se é que era aqui que ela morava, a única passagem de nível que nós temos é essa daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora aqui ainda hoje passa trem de carga, não passa por enquanto de passageiro mas eles estão tentando trazer o passageiro de São Paulo até a Americana aí gente, ó Tá vendo? Dá pra vocês verem Que aqui ainda passa trem Até mesmo pela Marca que as rodas ficam aqui ó. De Deixa aqui, eu quero dizer E tola larga, né? Foi feito um, ni um nivelamento aqui Vou até mostrar aqui Eu trabalhei na Fepasa Nos anos 90 Foi feito... Um nivelamento no quilômetro 93 mais 900 metros Do dia 1 de 11 de 2021 Então essa, esse pedaço aqui foi nivelado O que, que é nivelado? É que eu não estou com a câmera de zoom e Eu mostrar para vocês Daqui eu estou vendo um des... Um, como é que é? um des, desvel, Como é que é? Disney e deu branco Disney. Desnivelamento Acho que é a palavra mais certa Eu consigo ver que a, a, a estrada de, de, de ferro ela tá com bastante ondulações Então lá na frente Inclusive olhando daqui Para mim que trabalhei na Fepasa Você percebe que tem uma pequena abertura na linha Então há necessidade de vir aqui Sempre trocar dormento. Então minha querida amiga Você que me perguntou A respeito desse local Eu estou aqui ó, mostrando para você E para os demais Que ali a única casa que tem É aquela lá mesmo a não ser que nesse lugarzinho que eu esteja aqui, ó, que eu tô aqui agora, lá no passado tenha um, um tido uma uma casa. Mas eu não creio não. Ali tá a estação, né? Lá na frente está a estaçãozinha bem pequenininha. E também tem umas casas aqui, ó. Ali, ó, ali tem umas casas muito bonitas, antiga. Casas que a gente vê que tem mais, sei lá, pelo desenho mais de 50 anos. Agora aqui tem uma pista nova Essa pista ela vai lá para a Anhanguera Essa aí Vai sair do bairro aqui e vai para a Anhanguera É uma pista que foi feita recentemente E o pessoal passa Para levar Algumas coisas para aquele outro lado lá E também já sai na Anhanguera né? Não tomba bem tomba não, bom pessoal então eu mostrei para vocês aqui, tá bom eu espero que ela possa ficar muito contente atendi de coração o seu pedido, minha amiga ali está a Madalena me acompanhando agora eu vou na casa de um amigo nosso, mas antes eu vou fazer um sobrevoo aqui, para mostrar mostrar mais uma vez esse bairro que eu tanto gosto